E aí, Alexandre Nogueira aqui com você. Fazia tempo que eu não usava esse jargão, hein? Mais uma vez aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre margem e volume. Você não consegue entender por que, que seu concorrente vende com a margem baixa? Será que ele está certo? Será que ele está errado? A gente vai falar bastante sobre isso Eu sou o Alexandre Nogueira, sou o senhor fundador da Universidade Marketplace A maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina Hoje a gente tem mais de 2.5 bilhões de faturamentos sendo geridos Pelo nosso time de consultoria por ano Então já curte aqui, já comenta aqui, já compartilha Ativa o sininho e vem com a gente aqui, né? Se inscreve ativa o sininho, na verdade, nessa ordem para você estar com a gente, para receber os nossos conteúdos Vamos ao um debate Margem ou volume, não tem certo ou errado, primeiro de tudo. Tem o que você considera o melhor pro seu caminho, o que você quer para sua vida, o que você quer para a estratégia do seu negócio. Existem negócios em ambos os cenários que sobrevivem, e que dão lucro, e que tem a sua estratégia formada e pautada em cima do que é melhor para você. Afinal, você tem o seu negócio para realizar o que você quer. Mas vamos lá, eu entrei num debate desse e a gente estava refletindo sobre isso em um encontro de terceiro ciclo, né, de um mentorado nosso, onde quando eles chegam no terceiro ciclo de consultoria, eles têm uma call de uma hora comigo junto com o consultor que atende ele, e a gente fala de negócio, de futuro, de várias coisas dentro, de um tema bem livre para que ele possa aproveitar esse bate papo comigo. E aí a gente entrou no debate, por que tem alguns concorrentes que vendem com 10% e ele hoje tem uma margem de contribuição de 30%, e ele tem concorrentes que ele já calculou que entregam uma margem de 10%, porque ele sabe o preço de compra desses concorrentes. Quando a gente começou a fazer conta, eu quero te desafiar a olhar para o um cenário. E por isso que o cenário, ele é muito da sua escolha, do que você quer fazer. Por quê? Menor percentual, mas um maior volume de venda aqui, também significa mais dinheiro do que o montante principal, muitas vezes. Então, dependendo do cenário, é o que eu sempre falo: cuidado em só buscar margem extrema. Porque ter 50% de mil reais de venda, você está falando que você ficou com 500 reais. E aí você olha o seu concorrente e fala: nossa, mas ele fica só com 20% de margem de contribuição de 100 mil reais. Legal, você está ficando com 500 reais e ele está ficando com 20 mil reais na conta dele, fazendo mais pedido, tendo mais custo. Por isso que eu falo que é uma escolha: modelo de negócio baseado no seu objetivo final. Mas se eu vender. 80 mil reais, aí eu já deixei pronto aqui eu vou ter 24 mil reais se eu tiver uma margem de 30% de margem de contribuição o que é margem de contribuição, Ale? de uma forma muito simplista, margem de contribuição é tudo que sobra pra você pagar as contas fixas do seu negócio todos os variáveis, todo o custo por pedido, a mercadoria, ela já foi paga e aí aqui a gente tá pagando a nossa folha, seu prolabore, o aluguel e etc. Se eu vendo os menos 80 mil reais com 10% eu tenho... 8 mil reais aqui dentro, mas a gente tá falando de 80 mil reais, só que aqui você já começa a entender que na minha opinião, neste cenário, esse cenário tá melhor né? E aqui com 8 mil reais, se eu tiver pagando dois funcionários, um funcionário, se eu tiver pagando um aluguel, eu já não tenho dinheiro, principalmente se você estiver tirando seu provador daqui. Mas aqui é uma escolha, pode estar na sua estratégia, ganhar menos no começo, crescer mais rápido. Por isso que eu falo que é estratégia. A gente tem os dois cenários aqui e depois eu vou te falar o que acontece quando você passa de milhão. Aqui, depois, se eu vendo 170 mil reais, a gente tem 51 mil reais aqui. De margem de contribuição para pagar todas as contas fixas do negócio. Se eu olho para esse cenário, conta fácil, né? 10% ficou fácil, ainda que me ajudei aqui. A gente tem 17 mil reais aqui desse lado. Então continua um cenário muito discrepante Muito provavelmente essa pessoa está vendendo Vendo um crescimento mais lento Mas ela está vendo um dinheiro sobrar E essa pessoa aqui talvez esteja trabalhando mais Com uma folha mais enxuta e etc também Mas aqui dentro esse cara está acelerado Está com a folha enxuta porque não tem muito dinheiro E está vendendo bastante Mas também vendo o dinheiro ficar pouco no caixa Porque o lucro aqui dentro está sendo menor Quando eu chego no cenário de chegar em meio milhão Com 30% de margem, além impossível, não tem como, concordo que vai ficando mais difícil, a gente vai falar disso já já. Mas aqui eu tô falando de 150 mil reais e eu trouxe esse exemplo só para te mostrar que ele não precisa chegar lá para ter o mesmo lucro. E aqui eu tenho 50 mil reais. Então para eu chegar no mesmo lucro com 30% de margem de contribuição, eu chego com 50 mil reais, que é o mesmo lucro que eu vou ter só com 500 mil reais. Aqui dentro vendendo com 10% de margem de contribuição A lei isso é impossível, 30% É um cenário difícil A margem do varejo é de 15% a 22% Mas esse exemplo é real Tô usando o exemplo de um cliente nosso Então esse é um exemplo real E a dúvida dele é realmente essa Eu acelero, diminuindo minha margem ou não. Então a gente estava debatendo sobre isso, muito sobre o momento e a escolha de vida dele, do que ele pretende fazer dentro do negócio dele. Então a conta é: esquece o teu concorrente. O que vale é a sua estratégia. O que vale é o que você tá fazendo. Aqui muito provavelmente ele está conseguindo crescer e se alavancar com um caixa muito próprio na maioria das vezes. Se ele estiver vendendo nos canais corretos, ele tá alavancando com caixa próprio, pegando Pouca questão de capital de giro aqui dentro. E aqui, esse cara deve estar utilizando o prazo de fornecedor. Porque a margem dele é muito baixa para ele ficar pagando à vista. A não ser que ele tenha muito dinheiro. Então esse é um grande desafio. E aí o que, que vai acontecer? Ale, você que tá em vários negócios, você que tem negócio... Você faz... Cara, normalmente quando a gente começa a passar de 2 milhões, quando a gente começa a chegar próximo de 1 um milhão, aqui dentro... A gente começa a ter a última linha do nosso negócio, falando isso de um negócio pautado em varejo, mesmo com importação, mesmo com fabricação, para a gente escalar, e aí dados de um cliente nosso que vai fazer 180 milhões, ou até mesmo dentro do nosso negócio que a gente compartilha aí com você. Você vai ter um EBITDA, a última linha lá do teu lucro, mais ou menos em torno de 5% a 8,5% tá? Dando tudo certo, lindo, 8,5, com algumas coisas no caminho, 5 ali dentro, tá? Tomando cuidado aqui, porque quanto mais eu cresço, mais volume de dinheiro eu movimento, mais 1% faz diferença dentro do nosso negócio. Então sim, tô dizendo que aqui um cara vai vender 100 milhões de reais no ano, para que ele tenha gerado de EBITDA final pro negócio dele, 5 milhões de reais. Dentro dos 100 milhões, tá? Então naturalmente no volume a nossa margem vai cair um pouco E aqui no caso cai bastante Porque você tem que escalar, você tem que crescer, você tem que bater Qual que é a diferença? Um negócio bem desenhado que chega nisso, que sai do cinto nacional de uma forma muito bem desenhada O céu é o limite para ele Porque se ele estiver lá no lucro real ele não tem mais limite E aí esse é o caso do nosso cliente aqui, por exemplo 2017, zero reais de faturamento no online 2019, a gente estava falando de 3 milhões de reais de faturamento mês, com mais empresas, né, fazendo a divisão de CNPJ. Destravou o negócio para o lucro real, 18,5 milhões foi o último mês de faturamento. Então ele achou a escala e acelerou. Agora vai de você pensar e me responder também, se você prefere imagem ou volume. Em ambos os caminhos, em ambos os cenários, a gente pode ajudar você. Aqui embaixo eu vou deixar um link para que o nosso time possa entender e analisar o seu negócio e te falar como é que a gente pode te ajudar. Seja na consultoria, seja no treinamento. A gente atende clientes de todos os tamanhos. 25 milhões de faturamento por mês. a clientes começando do zero, trazendo seu negócio físico para o digital. Então tenha isso em mente. Esquece o seu concorrente faz a sua estratégia. O que cabe no seu bolso, o que é o seu interesse. Qual o seu objetivo de vida? Isso que vai guiar o teu negócio. Um grande abraço e valeu!